Como prometido, é, eu vou revelar para você os três segredos que você precisa é, seguir para conseguir se curar definitivamente da gastrite, azia e do refluxo. É, Rodrigo Malheiro Cerqueira, o que faz termos baixa acidez estomacal? Quais as causas? Rodrigo Maia, algumas coisas podem estar provocando, né, uma, uma é a idade, tem alguns sintomas é, característicos né, que... Que provocam aí a, a baixa produção de ácido no estômago, né? Então, uma é a gastrite atrófica, que ocorre aí com, com o passar dos anos. É, outra pode ser o uso de, de medicamentos, né? Então, medicamentos anti-inflamatórios, eles, eles prejudicam a, a mucosa do estômago. E a mucosa do estômago, como eu já expliquei, ela é responsável pela proteção, mas também pela produção de, de ácido no estômago. O uso prolongado de de medicamentos de prazois aí também, é, pode provocar a redução da, da produção de ácido no estômago. É, além do que, existem fatores é, genéticos, né? É, cada, cada organismo aí é diferente, apesar de a, a hipocloridia, né? Que é chamada baixa produção de ácido ser mais comum em pessoas acima de 40 anos. É, ela acontece em pessoas mais jovens também, né? em menor, uma menor porcentagem, né? Foi o meu caso, né? Eu, eu comecei a ter problema muito cedo, eu tive problema aí com 20, entre os 20, 25 anos, eu já estava começando a apresentar sintomas. Bom, vamos lá, vamos, vamos continuar? É, pessoal, então, eu, eu vou começar agora é, a passar para vocês a falar sobre os três segredos do tratamento natural. É, esses segredos é, são a base do tratamento natural para gastrite e refluxo, eles vão estar agindo diretamente na raiz do problema. Então, o que acontece? É, o primeiro segredo, ele, ele vai ajudar você a, a ter melhoras significativas na sua digestão. Né? Mas é, o ideal é você seguir o primeiro segredo e seguir o segundo segredo também. Porque se você não seguir o segundo segredo, é, pode ser que o seu problema volte a se apresentar. né? Ou que ele persista. né? Você, você usa o primeiro segredo, você tem melhoras. Mas o problema persiste, porque você não está seguindo o segundo segredo. Você seguindo o primeiro e o segundo segredo, você vai ver que a sua melhora vai ser é, absurda. Absurda. Só que aí aumenta a importância de você seguir o terceiro segredo. O terceiro segredo, eu acho que é um dos mais importantes, porque ele vai ajudar a proteger você e evitar que o problema volte com mais força. Eu né? é, acredito que esse terceiro segredo é, um, é o menos conhecido de todos, né, é o mais negligenciado aí por falta de conhecimento dos especialistas. E eu vou estar tá revelando isso para vocês hoje. Então vamos lá. Esses segredos, eles, eles fazem parte do meu curso avançado, tá? É o um, um método da Azia Eu vou estar tá explicando agora para vocês os segredos, que eu levei anos aí de buscas e pesquisas para descobrir. Então vamos lá. Sobre o primeiro segredo. Então eu comentei com vocês já que a principal causa da azia do refluxo é a baixa produção de ácido no estômago. Isso eu já comentei com vocês, e se você tem dúvida, é, é o caso de você fazer o teste da acidez do estômago, né, que eu já comentei. Em mais de 90% dos casos, as pessoas que sofrem dias de azea elas é, verificam aí que tem baixa produção de ácido ao é, estar tá fazendo esse teste. Tudo bem, então, é, se a causa é a baixa produção de ácido, é, na verdade, o primeiro segredo, ele está relacionado com isso aí, né, o primeiro segredo é, então anotem aí, primeiro segredo, aumentar a produção de ácido no estômago, é, aumentar no sentido de regularizar. É, então você vai regularizar a produção de ácido no estômago. É, algumas pessoas têm receio quando quando a gente fala isso, né? Mas é, deixa eu falar uma coisa aqui para você pensar comigo. É, já é um, é um fato conhecido pela ciência, né, comprovado, que a produção de ácido no estômago diminui, é, diminui com a idade. É, isso aí é, é um fato. Tá? Então, é, se a produção de ácido diminui com a idade, significa que um jovem de 16 anos tem é, mais ácido no estômago do que uma pessoa de 40 anos. Certo? Se, se o problema...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 É, com 16 anos, acho que qualquer um de vocês é, podia tranquilamente abrir a geladeira, é, pegar o alimento que quisesse, comer o quanto quisesse, que não ia passar mal. Né? Você podia, com certeza, é, quem aí não cometia vários abusos quando era mais novo, e não tinha problema. Né? Ou se tinha problema, era um problema que rapidamente passava. É, essa é uma prova, né? que, é, você precisa regularizar a produção de ácido. Hoje, com quem tem mais de 40 anos, aí, ou mais de 30, 35 anos, é, que já tem problema de estômago, é, sabe que sofre com isso daí. Tá? A pessoa não pode comer qualquer alimento, é, tem coisa que ela come e que ela sente que faz mal. Né? Então, o ideal é a gente regularizar a produção de ácido para que volte é, aos níveis de quando você era mais novo e não tinha problema. É, isso faz sentido para você, pessoal? Faz sentido, sim ou não? É, a baixa produção de ácido, o que, que ela faz? Ela deixa o estômago menos eficiente em digerir os alimentos. Quando você sente aquela sensação de empaixamento, né? é, também chamada de dispepsia, né? você come, o alimento fica pesado no estômago, isso é sinal de falta de ácido. O estômago está com dificuldade em digerir por ali. É, indigestão não é excesso de ácido, aí, como muitos acreditam. Se você tivesse excesso de ácido, você não teria indigestão, você teria uma digestão super rápida. Você iria comer o alimento rapidamente, ele já iria se pelo excesso de ácido e já iria sair do seu estômago. O esvaziamento gástrico seria muito mais acelerado. Se você tem uma digestão lenta, isso é sinal de baixa produção de ácido. O estômago menos ácido, ele, ele prejudica a fase ácida da digestão, que é do estômago. Ele prejudica também a fase alcalina, que é a fase posterior, né? já expliquei para vocês, se não a fase alcalina é estimulada pelo pelo conteúdo ácido, ele libera o hormônio secretina, hein, que produz o suco pancreático, o bicarbonato de sódio, o bile. Então, se o estômago não está produzindo ácido suficiente, ele também não aciona de maneira eficiente a, a fase alcalina da digestão. A sua digestão ela fica comprometida, né? você não absorve os nutrientes da mesma maneira que deveria absorver, se tivesse uma digestão normal. E isso faz com que o alimento fique mais tempo parado no estômago, que ele fermente, produz uma pressão maior, e tudo isso aí contribui para a ocorrência das azia de fluxo. Quando você recupera a produção de ácido no estômago, para um nível normal, é, aí você volta a digerir melhor os alimentos. Né? Você passa a absorver muito melhor os nutrientes, é, você absorve vitaminas, principalmente vitamina B, é, absorve mais minerais. É, tanto que uma das maneiras de identificar e baixa produção de ácido no estômago é o exame de minerais do cabelo, né? Então, ele verifica aí a deficiência de minerais, fazendo o um exame de fio de cabelo. É, existem várias técnicas que podem ser utilizadas para ajudar o organismo nessa missão aí de regular a produção de ácido no estômago. Uma dessas técnicas é a técnica do limão turbo, que eu vou estar tá explicando para você no final dessa apresentação. É uma das técnicas que eu ensino no, no meu curso avançado, chamado método de desazia. É, existem outras técnicas, né? Existem a técnica do suplemento de, de ácido, né? Betaína, HCL. Existem também alguns tipos de ervas é, que podem estimular é, a produção de sucos digestivos. É, existe também uma dieta específica, né? Com resultados é, comprovados cientificamente que, que ajudam na eliminação da zípera fluxo. É, todas essas técnicas estão lá no meu curso, mas eu vou estar tá mostrando para vocês aqui hoje a técnica do limão. É, eu acredito que vocês entenderam a importância desse segredo. Né? Esse primeiro segredo ele é a base do tratamento natural, ele sempre vai iniciar é, com esse primeiro segredo aqui, que é buscar é, recuperar a produção é, de ácido normal do estômago da pessoa. É, para vocês terem ideia, é, alguns atletas de ponta também utilizam técnicas para para regularizar e até mesmo aumentar um pouquinho a produção de ácido no estômago, porque esses atletas, como eles eles é, ingerem muito, muito alimento, é, eles desejam ter uma absorção de nutrientes mais eficiente, então eles tomam é, suplementos aí para auxiliar né, um pouco mais de ácido no estômago, para absorver melhores alimentos e ter um melhor desempenho atlético. Né, se você percebeu a importância, a força desse segredo, você vai entender por que, que o tratamento natural já é muito superior ao tratamento com medicamentos. Né? Só entendendo esse primeiro segredo aqui, você já vai, já vai perceber isso. Segundo segredo. Anotem aí, esse daqui também é, é uma coisa muito importante. É, muitos é, médicos acabam não recomendando isso é, e poderiam recomendar, né? É um procedimento é, simples, é evitar os consumos, o consumo de alimentos para os quais você tem intolerâncias ou alergias. É, por que isso? Bom, Dificuldade com alguns certos tipos de alimentos é, podem favorecer o surgimento de problemas gastrointestinais. Né? É, então, é, você precisa saber identificar se você tem alergia ou intolerância. A alergia ela é mais difícil de passar batido, porque, na verdade, a alergia é uma reação exagerada aí do organismo. É, normalmente é uma, uma reação aí do sistema imunológico. A um componente do, do alimento aí que você está ingerindo, normalmente uma proteína. Então, o que acontece? Quem, quem tem alergia, normalmente sabe, né? É, que em algum momento já comeu um alimento aí que, para o qual tem alergia, já teve aquela reação. Tem gente que fecha a garganta, é, tem gente que, que dá aí um, um problema na pele, é, tem gente que tem problema de, de coceira, enfim. Quem sofre com alergia. É, de algum tipo de alimento, é, muitas vezes corre até risco de vida quando ingere esse alimento. Então, a alergia, é, eu coloquei aqui, porque claro, você tem que evitar, é, mas isso já é uma coisa meio óbvia para quem tem alergia, normalmente a pessoa já sabe. Agora, a intolerância, ela, ela é diferente da alergia. O é, que, que é intolerância? A intolerância, ela normalmente ela é causada pela produção insuficiente de enzimas digestivas. Então, normalmente, falta a, a enzima que é necessária para digerir certo tipo de alimento. Esse alimento ele, ele não é digerido corretamente no seu organismo e o organismo acaba é, reagindo à presença desse, desse alimento no corpo. A forma mais comum de intolerância é a do leite de vaca, quando o organismo não, não produz quantidade suficiente é, daquela enzima lactase, né, a enzima que digere... É, o açúcar do leite, a lactose. Então, o que acontece? É, por que, que a intolerância ela é difícil de ser descoberta? Porque as pessoas que têm intolerância, elas não têm exatamente um sintoma característico. Né? A intolerância ela, ela pode estourar de várias maneiras. Né? Ela pode dar uma dor de cabeça, ela pode dar um problema gastrointestinal. É, às vezes, ela pode até nem apresentar sintomas. Então, é uma coisa muito comum as pessoas terem intolerância e é, não perceberem. Muitas vezes é, a intolerância ainda tem uma característica que a, a pessoa sente desejo por aquele alimento que, que o organismo não tolera. É, é verdade, parece brincadeira, né? mas é, isso, isso é um sintoma da intolerância. Né? Como se você tem uma compulsão por um certo tipo de alimento, você não consegue é, imaginar a sua vida sem ele. Existe um risco maior de ter intolerância por esse, por esse alimento. É, a lactose é o mais comum, por quê? Porque é com a lactose acontece o seguinte, o, na natureza é assim, né? Então, os filhotes, eles se amamentam, né, os filhotes de mamíferos, mamíferos eles se amamentam. É, e por isso eles produzem a, a lactase na, na fase da infância, até mesmo na adolescência. Só que depois na fase adulta, começa a diminuir a produção dessa enzima, né? Ela não é mais necessária, já que um adulto não se amamenta. É, com o ser humano acontece a mesma coisa. Com o avançar dos anos, a produção de lactase, né? Que é a enzima que digera a lactose, ela vai diminuindo. Só que a pessoa, ela, ela traz consigo aquela lembrança da, da infância, aquela noção, né? Eu sempre tomei, sempre consumi esse alimento e nunca tive problema. É, não tem problema porque eu sempre consumi, nunca tive problema. Só que com o leite, é, isso não é verdade, né? porque você pode ser que realmente no passado você consumia e não tinha problema, mas de repente hoje é, isso virou um problema para você. Tá? Esse é um processo normal em relação a, a principalmente, a lactose. Né? Então aqui entra aquela questão que eu perguntei para vocês, da lactose e do glúten principalmente. É, não é que todos precisam excluir é, o glúten e a lactose da dieta. Mas se você fez um exame e... Verificou que tem intolerância a esses alimentos, você tem que evitá-los ao máximo, ou até mesmo excluí-los de vez da, do seu cardápio, aí, da sua vida. É, então, para quem sofre de gastrite, azia e refluxo, é interessante é, solicitar para o seu médico ou nutricionista, né, o nutricionista também pode pedir esse exame, é, para que faça o exame é, para verificar intolerâncias alimentares. Né, Existem evidências clínicas é, que a eliminação de alimentos com para os quais você apresenta intolerância da dieta é melhor aí é pacientes com síndrome de colo irritado irritável, irritável é, e também outros tipos de dificuldades digestivas né se você estava consumindo algum alimento que tem intolerância é, descobrir isso através de, de um exame e tirar esse alimento da sua da sua dieta você vai sentir os benefícios porque que muita gente recomenda para todo mundo É não tira o leite e tira o glúten porque são as mais comuns, tá? Então, existe uma chance maior de, se você tirar esses alimentos, é, você ser beneficiado. Mas é, existe também o, o, a possibilidade de você não ter nenhuma intolerância. É, eu não vou nem entrar aqui na questão é, se o alimento é bom ou não, tá, pessoal? Eu estou falando só em relação à liberdade que você pode ter é, na escolha do seu alimento em relação a prejudicar aí a, a gastrite e refluxo, né? Agora, é, que o glúten não é um bom alimento, ele não é. É, mas se você não tem tolerância, é, não é ele que vai estar tá causando aí a, a, o seu refluxo, tá ok? É só, é apenas isso que eu estou falando aqui. Não estou defendendo o consumo de glúten, é, nem mesmo do leite. É, só estou expondo aqui em relação é, ao nosso problema aqui, em relação ao refluxo, à azia, qual a interferência que eles podem ter. Né, onde você pode fazer esses exames? Então, é, para quem mora em, em São Paulo, capital, é, existe o um exame lá que deve ser o mais completo do Brasil. Né? O Laboratório Save tem um teste de intolerância alimentar que identifica lá 221 tipos de alimentos é, para os quais você pode é, ter intolerância. Eu acredito que não é necessário fazer um exame é, tão preciso assim. Né? A não ser que você tenha problema muito grave mesmo, você tenha recursos financeiros, para estar gastando com isso aí, que o exame é caro. É, eu recomendo aí um exame mais simples. É, tem um exame chamado Food Detective que ele identifica 59 tipos de alimentos que podem estar associados à intolerância de alimentos. Né? Ele vai é, pesquisar 59 alimentos, dentre 59 vão estar os alimentos mais comuns aí do seu dia a dia. É, acredito que já vai ajudar bastante aí a, a você descobrir se, se existe aí algum alimento para o qual você tem intolerância ou sensibilidade, para que você possa estar identificando e excluindo ou evitando esse alimento aí da sua dieta. Esse segundo segredo é, vai ajudar você a entender por que alguns tipos de alimentos fazem mal para você. Né? Mesmo quando outras pessoas falam que esse alimento é bom. Né, isso é muito importante, porque é, existem alimentos, estou falando aqui de alimentos naturais, tá? é, existem alimentos que nem, não existe alimento que é bom ou ruim para todo mundo. É, preciso verificar se você tem intolerância ou sensibilidade a algum alimento. Às vezes, mesmo que você esteja consumindo aí, um super alimento, é, se você tem sensibilidade ou intolerância a esse superalimento, ele não vai te fazer bem, ele vai te fazer mal. Então, isso é uma coisa muito importante. É, o ideal seria que, que todo mundo pudesse ter acesso a esse exame e fizesse. É, porque é uma coisa que evita, é, no longo prazo, isso vai fazer muita diferença, muita diferença mesmo. É, não só para gastrite, azia, refluxo, é, mas para a sua saúde em geral, tá? Porque... Essa intolerância ela vai se acumulando aí no organismo, ela pode estourar diversos tipos de problemas. E você evitando, é, você vai fazer um, um trabalho preventivo. aí. Bom pessoal, eu quero lembrar ainda que depois de revelar o terceiro segredo, eu vou estar ensinando para você uma técnica do meu curso é, Método da Deusazia, que é a técnica do limão turbo. É, essa técnica você pode começar a usar é, agora mesmo para ajudar a regular a produção de ácido no seu estômago. E vai ajudar você a parar de sofrer com o azia e refluxo e os desconfortos aí após as refeições. É, então vamos lá, se você, que eu falei para vocês, se você seguir o primeiro segredo, você vai conseguir aumentar é, a produção de ácido no estômago e regularizar. É, se você seguir o segundo segredo também, é, você vai evitar os alimentos para os quais você apresente alergia intolerância. É, e aí você é, aumenta a importância, né, como eu falei, de você seguir o terceiro segredo. Por quê? Por que isso, né? Porque com o primeiro e segundo segredo, o que, que vai acontecer? O seu estômago ele vai melhorar absurdamente, né? Ele vai, ele vai ficar muito mais eficiente, vai ter uma melhora absurda. Então, quando acontecer isso, é, você precisa evitar qualquer custo é, que a válvula do estômago, né? O esfíncter esofagiano inferior, ele se abra indevidamente e você tem um refluxo aí é, com conteúdo mais ácido, né? Porque agora o seu estômago vai estar produzindo ácido normalmente. Então, o terceiro segredo ele, ele é importantíssimo. Ele é também o mais negligenciado por falta de conhecimento aí de médicos e outros especialistas. É, vamos lá, então. É, anotem aí. O terceiro segredo é fortalecer o esfíncter esofagiano inferior e o diafragma. É isso mesmo, pessoal. É, muitas pessoas acreditam que quando o problema é no esfíncter esofagênio inferior, a única solução é a cirurgia. Né? Mas isso, isso não é verdade. Tá? É, até mesmo pessoas com hernia de ato, né? é, teve um, um colega aí que perguntou da hernia de ato, é, podem se beneficiar com esse terceiro segredo. Mas em alguns casos nem há necessidade de cirurgia. E por falar em cirurgia, pessoal, é preciso sempre é, analisar com cuidado essa questão da cirurgia, porque existem várias pessoas que, mesmo é, fazendo a cirurgia, elas voltam a ter o problema. Né? Então é preciso avaliar bem aí a, a necessidade e a eficiência aí da, da cirurgia para quem está quem pensando em fazer. É, mas como que é possível fortalecer o esfíncter esofagiário inferior, né? É possível, né? Tinha perguntado lá atrás, né? É, quando o problema é no esfíncter, então? É, existe? Solução existe? É possível você fortalecer o seu esfíncter? Eu vou explicar para você, é, não só alguma uma maneira, tá? Mas eu vou explicar duas maneiras, duas formas, comprovadas por meio de pesquisas científicas, né? comprovada por meio de depoimentos, é, que funcionam. A primeira forma é através de alguns exercícios respiratórios é, da yoga. Tá? A, a yoga é uma prática da Índia, Originária né? da Índia. É, dentro da, da yoga existe uma variedade de exercícios respiratórios. É, algumas técnicas são muito, muito antigas mesmo, são de milhares de anos. E essas técnicas respiratórias são chamadas de pranayama. Tá? Então, assim, existem diversos tipos de pranayama, é, todos são exercícios respiratórios, cada um tem uma finalidade ali dentro da ioga. existem é, dois tipos específicos de pranayama, para os quais foi feita uma pesquisa científica que comprovou que houve melhoras é, nos casos de azia e refluxo e houve fortalecimento do, do esfíncter esofageno inferior e do diafragma. E, além disso, esses exercícios respiratórios apresentam um segundo benefício, né, muito é, muito importante também, é, o exercício respiratório, ele ajuda a diminuir o estresse e ansiedade. Né, porque quando você faz o, o exercício respiratório, você entra num, num estado de relaxamento, e ele auxilia também é, nessa questão do estresse e ansiedade. Então, é, esses exercícios respiratórios, eles têm um, um duplo benefício. É, além de fortalecer o diafragma, que fica bem acima do estômago, o diafragma fortalecido evita a formação de hernias de ato, é, em alguns casos mais moderados ele ajuda na regressão. Além disso, eles tonificam o esfíncter esofagiano inferior, melhorando seu funcionamento. E ainda de quebra o exercício respiratório vai ajudar você é, a reduzir um pouco do seu estresse e da ansiedade. Pessoal, vocês entenderam isso nessa informação? Estou trazendo isso para vocês. Essa informação é, é, é super quente. Eu tenho um curso de exercícios respiratórios que eu ensino aí as técnicas, né? As duas técnicas que foram utilizadas lá nessa pesquisa, é, para fortalecer o, o diafragma. né? E, e eu também passo alguns exercícios respiratórios específicos para relaxamento também. E, e nesse e esse curso, é, como base, eu usei é, esse, esse segredo aqui, nessa né? solução do, do, do segredo que eu estou contando para vocês, são esses exercícios respiratórios da ioga. Mas eu falei para você que ia falar duas maneiras de fortalecer o espírito de inferior, inferior. Né? Eu já contei a primeira. É, Alexei Cris Silva. Sim, faz muito sentido, é uma ótima dica toda. Mas a última é mais bacana, porque é muito difícil mesmo essa informação. Bacana sua dedicação, parabéns por dividir conosco também. É, Alexei Cris Silva, muito obrigado aí pelo seu comentário. Bom, então vamos lá. segunda forma de fortalecer o esfíncter esofagiano inferior. Né? É, essa segunda forma que também é comprovada é, cientificamente. É, fazendo uso de um suplemento. É um suple esse suplemento é um hormônio produzido na glândula pineal. A principal função desse hormônio é regular o, os ritmos é, circadianos do corpo, principalmente o sono. Então, diversos estudos científicos já demonstraram que o uso desse suplemento é benéfico no tratamento da gastrite, é, azia e refluxo. É, os principais benefícios dele seriam ele tem um efeito protetor da mucosa gástrica, e ele também apresenta o fortalecimento do esfíncter esofagênio inferior. Então, foi feito pesquisas, é, identificou aí que aumentou a pressão é, do esfíncter após algumas semanas de uso desse suplemento. É, além disso, é o que eu comentei para vocês, o tratamento natural, ele além de ser benéfico para azia refluxo, ele também, normalmente, o que você usa, apresenta outros benefícios para a saúde. Além disso, no caso desse suplemento aqui, é, outros benefícios que ele apresenta, ele, ele trata a insônia, ele melhora a qualidade do sono, ele desacelera o processo de envelhecimento, então ele, ele é utilizado aí como anti-envelhecimento, ele alivia os sintomas da depressão, é, ajuda a reduzir a pressão ocular e também pode prevenir é, doenças como a doença de Parkinson. É, e que suplemento é esse? Eu estou falando da melatonina. Né? Infelizmente, é, melatonina não é comercializada no Brasil. Verifiquei recentemente no, no, no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, é, a sigla dela é SBEM, né? lá eles informam que entraram em contato com a Anvisa, questionando a situação do uso da melatonina no Brasil, e segundo está escrito lá, a Anvisa informa que a melatonina não está registrada no Brasil, porém é, eles avisam lá que é possível você estar tá importando o produto é, desde que tenha sido receitado por um médico e seja para alguns exclusivo de um paciente. Isso é muito legal, tá pessoal? Porque significa que a gente. Tudo bem, a gente não tem aqui no Brasil, mas a gente não deve só ficar reclamando, né? É, existe uma solução, que é importar o suplemento. A melatonina é um suplemento que já foi capa de várias revistas aí, devido aos seus benefícios. Eu tenho um curso que ensina como importar suplemento, mostrando para você passo a passo como você pode fazer isso. Pessoal, a melatonina tem um preço muito barato no exterior. Tá? Então, mesmo com um câmbio alto, você não vai gastar muito para estar importando a melatonina. Ele pode demorar um pouco para chegar, mas é, é um, uma maneira barata que vai ajudar você e vai apresentar inúmeros benefícios. É, pessoal, o que vocês acharam desse terceiro segredo? É incrível, não é mesmo? Alguém aqui já sabia que era possível fortalecer o esfíncter, esofágico inferior. Eu tenho certeza que, como eu falei para vocês, esse conteúdo que eu passei para vocês aqui hoje, mais ninguém no Brasil hoje tem condições de passar todo esse conteúdo que eu passei para vocês aqui nessa, nessa apresentação. Tenho certeza que, se, se por acaso alguém já viu em qualquer lugar uma pessoa passando todas essas informações que eu passei para vocês aqui, pode estar até postando aí para saber. Mas eu duvido muito. né? Pode até ser que alguém já falou uma ou outra. É, mas eu tenho certeza que tem, inclusive, algumas coisas aqui que ninguém nunca ouviu falar. Então, chegou a hora, pessoal. Como prometido, eu vou explicar para vocês essa técnica do limão turbo. É, eu gosto de chamar do limão turbo porque eu falo, né? Ela dá uma turbinada na sua digestão. Essa técnica, na verdade, ela, ela é uma alternativa ao uso de suplementos de ácido clorídrico, tá? A melhor opção é o suplemento, porque o suplemento vai repor exatamente aquilo que está faltando no seu organismo. O seu organismo está com deficiência de ácido clorídrico. Você tomando o suplemento, você vai dar exatamente aquilo que está faltando. É, a sua digestão é, vai ser muito mais eficiente com é, o suplemento. É, no meu curso, eu ensino aí a, a dosagem recomendada desse suplemento. E é, eu comento lá as formas, tudo. É, mas a, a técnica do limão ela já vai ajudar você bastante a digerir melhor os alimentos e a estimular o seu estômago a voltar à produção normal de ácido. É, mas atenção, tem que fazer uma ressalva só. Para usar essa técnica, o ideal é que você não esteja fazendo uso dos prazóis e nem de nenhum outro medicamento para inibir a produção de ácido no estômago. Isso é porque eu já até comentei aqui, esses medicamentos agem de maneira oposta a essa técnica e, normalmente, eles agem de maneira oposta ao tratamento natural em si. Nós queremos que seu estômago aqui volte a produzir o ácido normalmente. Então, para quem está tá utilizando atualmente os prazóis, duas coisas. Primeiro, é, é preciso tomar cuidado na interrupção do tratamento também. Tá? Então, se você vem usando o prazol já há algum tempo, o ideal é que você não largue de uma vez, porque pode acontecer o chamado efeito rebote. Então, existe uma técnica para evitar o efeito rebote, que é você ir reduzindo a dosagem do prazol gradativamente. É, mas é, também avaliar a questão do... É, você vai fazer o uso do prazol ou você vai fazer o uso da técnica do montugo. Você precisa fazer uma escolha. Porque se você usa o um medicamento para inibir a produção de ácido, você está agindo para um lado. Se você usa a técnica do montugo, você está agindo por outro lado. Então se você faz isso e mais isso, você vai ficar parado aqui no meio, você não vai ter resultado nenhum. É isso que acontece. A Luzia de Menezes Melo eh, fez um depoimento aqui sobre a técnica do limão tuba que eu passei para ela. Eu apostei a sua dica do limão. Tá dando certo. Estou evitando glúten e tomando kefir. Parei com os remédios, graças a Deus, e suas dicas. Obrigado. Então, mais uma vez, mostrando para vocês, eu tenho uma grande satisfação, tá pessoal? Quando eu vejo um agradecimento desse aqui. Na verdade, meu objetivo é que logo, logo, você também esteja aí me agradecendo, que você tenha resolvido o seu problema para que eu possa mostrar para outras pessoas, para que elas vejam que o tratamento natural funciona, ele dá resultados, as pessoas têm benefícios. Então, vamos lá. A técnica do limão consiste no seguinte. Você vai tomar de manhã em jejum, né, antes de tomar líquido ou comer qualquer alimento. Você vai tomar em jejum, 15 a 20 minutos antes do café, tá? então não é para tomar, já tomar o café lá nesse quilo. Você espera aí uns 15 minutinhos, pelo menos. É, você vai tomar um limão espremido, ele pode ser puro ou então com pouca água. Sem açúcar, tá pessoal? Sem açúcar. É, tem que ser puro ou se for usar água, é pouca água, tá? No máximo 50 ml. É, e você vai repetir a mesma coisa antes das refeições principais, almoço e jantar. Se você fizer um lanche durante o dia, é, um pouco maior, mais bem servido, você pode estar tá, tá repetindo também antes desse lanche. <risos> Após três dias utilizando essa técnica, você já deve começar é, a sentir algumas melhores aí na digestão e nos níveis de refluxo. Por que, que essa técnica funciona? Bom, é, o limão é um, ele tem um suco superácido. Né? Quando você ingere um, um ácido antes das refeições, ele desce para o estômago, ele aumenta a acidez do estômago, então o estômago já recebe um estímulo aí. Né? Ele sente aquela acidez, então ele também eh, estimula a produção eh, do ácido do estômago. Depois de alguns minutos, né, que você ingeriu? O suco do limão sai do estômago e segue para o duodeno. Por isso, que você precisa esperar aí uns minutinhos. Ele sai e entra para o duodeno. E aí, quando chega um conteúdo ácido no assim, duodeno, o que, que acontece? Ocorre o estímulo do pâncreas e da vesícula biliar. Né? Então, vai ocorrer a liberação de enzimas pancreáticas, bicarbonato de sódio e bile, como se estivesse ocorrendo a digestão. Então, o, o que, que vai acontecer aí? Quando você usa essa técnica, você já vai é, iniciar a digestão antes mesmo de comer o alimento. Quer dizer, quando você fizer a, a ingestão da comida, é como se você já tivesse dado a partida na, na sua digestão. Por isso que eu falo que é a técnica do limão turbo, né? Você já vai estar já com a produção... É, estimulada de suco gástrico e de enzimas digestivas. Isso vai ajudar em na, na, uma digestão mais eficiente, vai ajudar aí na regularização da produção de ácido e vai melhorar a absorção é, dos nutrientes. Eu sempre que toma limão com o vazio, ele dói, mesmo tendo hipocloridria. Você sabe como posso remediar isso e por que disso? É, precisa verificar, Alexei, se você tem alguma gastrite, tá? Quem tem gastrite, precisa primeiro tratar a gastrite para depois estar utilizando a técnica do limão tubo ou até mesmo é, suplementos aí de reposição de ácido no estômago. É, agora, se você não tem nenhuma gastrite, é, pode ser que seja normal. Aí a falta de costume mesmo é, do organismo, né? é, você deve ir se acostumando. A Maria Aparecida é, perguntou aqui, é, gostaria de saber como acabar com refluxo à noite. Pois mesmo dormindo, mesmo dormindo, depois de três horas após me alimentar, sofro com refluxo. Obrigado. É, Maria Aparecida, então, é, para você dormir e ter um sono tranquilo, né? Eu cheguei a fazer uma série de postagens aí no meu Facebook. Se você procurar, é, tem os posts lá ainda. Então, é, é a estratégia para um sono tranquilo. É, vou passar para você três principais estratégias. A primeira é levar a cabeceira da sua cama 30 centímetros, tá? Coloca blocos tijolo, lista telefônica, livro, é, mas tem que ser no pé da cama, tá? não use travesseiro anti-refluxo que não presta. É, outra coisa, chá de camomila, 30 minutos antes de se deitar. Né? O chá de camomila apresenta aí um efeito protetor da, da mucosa do estômago, também ajuda aí a evitar é, a queimação. E é, uma colher de sopa de gel de aloe vera antes de se deitar. Essas três estratégias aí devem estar ajudando você é, a melhorar essa questão do sono tranquilo. O Rodrigo Maíra Sequeira perguntou, né, ele perguntou várias coisas. Então, vamos ver aqui, a primeira pergunta, é, na descontinuação do medicamento para uma abordagem natural, é conveniente esperar o tempo de adaptação da retirada do inibidor da bomba de próton? Né, para quem não sabe, ele está falando aqui dos prazois. É, para fazer o teste com bicarbonato ou mesmo o teste com HCL? Então, ele está perguntando se você precisa esperar, depois que deixa de tomar o prazol para fazer o teste da acidez. É, pensando que durante um tempo haverá intersecreção ácida em função... Bom, é, primeira coisa aqui, oh, Rodrigo Moreira, é, é fato que quando você deixa de tomar um medicamento, existe o chamado efeito rebote, tá? Mas eu sinceramente não acredito que esse efeito rebote é devido a uma produção excessiva de ácido. Ele ocorre sim porque o, o seu estômago, ele começa a voltar gradativamente a produzir ácido, mas porém ainda em quantidade é insuficiente. Né? Como a gente viu aqui, a causa da das da refluxo é a baixa produção de ácido. Então, eu acredito que aqui no efeito rebote também, você parte de, um, de uma situação de produzir quase nada de ácido, que ele, ele até pode ter refluxo, mas você não sente. Quando você para de tomar, o organismo vai voltando devagarinho né? a produzir o ácido, então ele continua ainda com a produção insuficiente e por isso que agrava os sintomas. Eu, eu acredito que mais que seja isso. É, primeiro, é, eu recomendo que quando for interromper, você faça a interrupção gradativa do medicamento, que já vai é, reduzir a, essa questão do efeito rebote. É, então, depois, depois de uma ou duas semanas da, da, da interrupção gradativa do medicamento, eu acredito que já é possível estar fazendo o teste aí <coughs> para você se basear. Com relação a outra pergunta que ele fez, com relação ao superaquecimento bacteriano no intestino em função da hipocloridria, qual seria a abordagem natural? Bom, primeira coisa, regulando a produção de ácido no estômago, você fecha o portão de entrada de bactérias, né? As bactérias já não vão passar livremente pelo seu estômago. É, segunda coisa, existe uma dieta específica para tratamento do crescimento bacteriano, uma dieta principalmente com poucos carboidratos. E o terceiro é o uso de alimentos probióticos. Né, os probióticos vão competir aí com, com essas bactérias ruins, e se você tomar eles regularmente, eles vão é, dominar o seu estômago e vencer a guerra aí contra as bactérias ruins. É, com relação à cândida no intestino, e também que pode ser um fator relacionado ao refluxo, qual sua opinião sobre o assunto? É, acredito que a cândida é mais consequência é, do que causa, aí é, normalmente consequência da hipocloridria, você combate ela da mesma maneira que o supercrescimento é, bacteriano no intestino, né? Então, são as mesmas estratégias. A é, Luzinete de Farias é, perguntou aqui: olá, meu marido tem gastrite nervosa. Né? É, o que causa, como prevenir e o uso da babosa? Bom, eu comentei isso durante a apresentação, né? O uso da babosa também já respondeu algumas perguntas aqui. O melhor tratamento: qual o melhor tratamento, né? É isso que eu gostaria de, de frisar aqui, é. Pessoal, se, várias pessoas aqui comentaram sobre gastrite nervosa. E aí eles perguntam qual o tratamento, qual... Eu acredito que a resposta já está na própria pergunta, né? Se você identificou que a gastrite é, é de fundo emocional, como eu falei, existem estratégias aí que ajudam a proteger a mucosa do estômago, é interessante você estar tá utilizando. Mas se o seu problema é emocional, se você não tratar emocional, você vai continuar agredindo o seu corpo. Como eu falei, você tratar uma gastrite que é de fundo emocional, é, sem se preocupar com a parte emocional, é como se você estivesse enxugando gelo, tá? É, preciso verificar essa parte aí, então existem algumas técnicas, como eu falei, exercícios respiratórios que ajudam no relaxamento. É, você pode estar desenvolvendo algum lazer, alguma atividade que ajude você a canalizar sua energia. Você pode estar fazendo acompanhamento com um psicólogo, se você achar interessante. Mas é, o que não pode é você deixar isso para lá, tá? Eu já cometi esse erro no passado. Eu era uma pessoa que é, segurava muitas minhas emoções. E isso aí não é bom para o seu organismo, tá? Não é bom. <risos> Hélio Santos, apesar de fazer uso a partir da segunda-feira na, na, na sexta, começou a sentir um pouco de refluxo. O que devo fazer? <risos> Hélio Santos, é, você disse que está usando desde a segunda e só foi sentir um pouco de refluxo na sexta-feira. É, e aqui um pouco, eu acredito que é um pouco de refluxo leve. Ou é um, refluxo, um pouco de refluxo grave. Porque, é, em princípio, o que você está descrevendo aqui, o resultado foi positivo. Tá? É, quer dizer que durante a semana inteira você não sentiu nada. E na sexta-feira você sentiu um pouquinho. É, se for isso mesmo, é, primeira coisa. Antes de fazer uso de vinagre de maçã, qual era a frequência que você tinha refluxo? Se, se houve uma melhora, eu acredito que você está no caminho certo. É, Estou vendo aqui o comentário do pessoal. Maria da Penha, Davi, que Jesus ilumina cada vez mais seus conhecimentos. Creio que você é a luz que tem pedido a Deus. Obrigada. Muito obrigado pelo seu comentário, Maria da Penha. Hélio Santos, houve muita melhora. Será que ele vai piorar? Hélio Santos, uma parte muito importante... É, para qualquer tratamento de saúde, e não só para tratamento de saúde, né? para qualquer desafio que a gente tem na vida, é uma atitude positiva. Tá? Então, se você verificou que houve melhora durante a semana, é, por que derrubar os seus resultados com esse pensamento? Será que ele vai piorar? Eu acredito que seja muito mais útil né? você analisar é, essa semana como uma vitória. Né? Se houve muita melhora, você imaginar como uma vitória e pensar o seguinte, Será que eu vou ficar bom rápido? Né? Do que ficar imaginando, será que ele vai piorar? Não, não pense isso, né? O pensamento positivo é muito importante. É o que eu falei, não só para tratamento de saúde, mas para qualquer desafio que você tenha na sua vida. Né? Não, não perca as esperanças, não deixe essa peteca cair, não, não fique levantando esse tipo de pensamento. É, se houve melhor, é indício de que você está evoluindo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. É, agradeço muito aí a, a, a você que ficou até o final. Nós temos aqui, estou vendo aqui, tem vários espectadores ainda acompanhando comigo. Eu desejo a todos vocês é, sucesso no, nos seus tratamentos. Né? Como eu falei, eu espero que em breve eu esteja aqui é, recebendo o seu agradecimento também. Que você permita que eu, que eu mostre o seu agradecimento para outras pessoas, para que elas, elas vejam, elas tenham esperança e saibam que o tratamento natural ele, ele também funciona ele tem muitos benefícios. Eu vou ficando por aqui, né? E adeus, Azia.